Bom, aqui você vai ver o, fazer o teste do microfone, a câmera, vai colocar o seu nome e entrar no estúdio. Pronto, você já está aqui no estúdio. Aí aqui você vai clicar na sua imagem, convidar tá? a pessoa que vai fazer a live com você. Aí você vai enviar um link. Você pode fazer até com 10 pessoas, se for no plano pago, no plano gratuito até 6 e copiar para a área de transferência. Aí você copia esse link e envia para o seu convidado. Normalmente eu envio pelo WhatsApp Web, que eu acho mais fácil, tá? E pronto, aí aqui o seu convidado tá aqui, né? Eu Fiz um teste enviando para o meu celular, só para você ver. Você clica na imagem dele e ele vai aparecer com você. E pronto, aí você põe aqui transmitir ao vivo e vai acontecer tá? Você escolhe a cena que você deseja, enfim, eu gosto bastante dessa porque ficam os dois aqui em paralelo.